uma distopia vivida por uma entidade sem gênero, mestiça e deficiente. Em meio a uma crise nuclear, você poderá contar somente com suas próteses e seus aparelhos pessoais. Dentre eles o BIPO, um BIP com alta inteligência artificial, carismático, que sofrerá junto com você ao longo de sua jornada. Você pode simplesmente pressionar B ou não. B de Bip do Bipo. O Bipo ajudará você na aventura caso queira. O carro parece que pegou chamas a é pouco. Ainda está muito quente e a fumaça espessa. Quando é algo urgente ou perigoso, o Bipo alertará você. É quase impossível ficar perto do carro em chamas. A fumaça, a fuligem do cheiro ficam impregnados na sua roupa. Você também pode passar reto pelas áreas que Bipo destaca para lhe trazer informações. Isso funciona como audiodescrição e legendas suplementares integradas ao gameplay. São as casas rústicas abandonadas dos antigos cidadãos. Uh. Uh. Uh. São estátuas de Shisá de algum tipo de rocha da região. Esse chiçá é ainda mais feio que os outros O calçamento tem seu limite com uma estação própria de trens. Há uma casa de máquinas e um anexo. Essa casa de máquinas talvez ainda esteja ativa. O jogo terá não só acessibilidade, como também tópicos introdutórios à programação em linguagem em C. Como uma desventura meio mega-draviana e meio toksatsu, relembrando os anos 80, 1984C tem elementos de cultura japonesa, okinawana e brasileira. E fé, Deberu significa muito obrigado na língua okinawana, já Tsuzuku significa continua em japonês. Ou seja, muito obrigado e nos vemos logo gratuitamente nas plataformas Steam e Ichayogu.